E aí, pessoal? Hoje eu tô aqui pra falar dessa série, ou uma minissérie que saiu aí na HBO Max, que é a Escada, que sim, foi baseada em fatos reais, ela é True Crime. Um, só que... o que que eu posso falar pra vocês, assim? A caracterização do Michael ali tá muito, muito igual. Ele tá, assim... O Colin Firth conseguiu fazer uma caracterização muito boa, ele pegou o instinto ali do cara, sabe? Só que é uma série muito, muito parada, uh, super burocrática, super envolvendo assim ali, ah, vamos então investigar e aí... 10 episódios se passam assim, sabe, Naquela, naquele lenga-lenga de vai ser acusado, não vai, recorre, não recorre. Mas assim, o elenco é muito bom. Aqui a gente tem a Toni Collette com a Kathleen, que é a esposa assassinada, supostamente assassinada, né. E essa, essa história, assim, aconteceu ali por meados dos anos 2000 que esse cara, o Michael, foi acusado ali de matar, né, a esposa, derrubar ela da, da escada. A gente tem a Sophie Turner também, que faz Game of Thrones, a Juliette Binotti, o Danny Derrum, enfim, assim, o elenco ele é bem conhecido, a gente pode dizer, só que realmente, assim, é uma série que eu custei bastante para conseguir assistir, eu achei ah, que legal, meu Deus, a escada uh, tem umas músicas boas e tal é interessante, até tem uns vídeos de comparação ali no YouTube do caso do, do Tribunal Real com o do, da série, aí a gente pode ver assim como o Colin Firth conseguiu fazer um trabalho maravilhoso só que tem essa questão assim que ela é bem arrastada, custa acontecer alguma coisa quando acontece, ok, é bem legal, mas custa, e é bizarra, assim, essa história, esse cara é um psicopata muito bizarro, muito bizarro, muito manipulador, então é bem interessante, porque não propriamente ele é, tipo, super violento, mas é muito psicopata.